E aí, como vocês estão estreando, eu vindo pra cá, uhum. que gastei duas horas de viagem, que o trânsito de São <risos> Paulo é um inferno, é uma né? uma maravilha. Aí eu fiz um pequeno poema que eu queria mostrar pra vocês, que é um, umas estrofes de cordel. O título é Podcast Avesso, porque nós somos mesmo pelo avesso. Aqui é para incomodar, é para falar o que está ruim, mas também elogiar o que está bom. E aí, eu fazendo essas estrofes, Ferrez, no caminho, veio essa seguinte inspiração. A ascensão da quebrada, hoje está no seu começo, com Ferrez e de Holanda, isto daqui não tem preço, que agora pode contar com o podcast avesso. Teremos onde falar, vamos desatar os nós, Quebrar diversas correntes, tocar fogo nos cipós, pois onde ferrez estiver, o pobre preto tem voz. A Ferrez e a de Holanda, eu agradeço o convite para a gente bater papo, opinar e dar palpite, discutir literatura, um assunto sem limite. A minha literatura, considero muito nobre. Porque toca na ferida e ao mal feito descobre, faço o cordel engajado, sempre em defesa do pobre. Não somente por ser pobre, mas porque é meu destino Ser contra a desigualdade, combater o que é firino E discutir este mundo com sotaque nordestino. Por isso a vida me deu, cada um amigo dez que se afina nessa luta, cumpre bem os seus papéis, hoje chega de Holanda, há anos tem o Ferréis. Nesse sistema opressor que faz da vida um deserto, ensinando erradamente que o mundo é do esperto, que todos devem lutar pensando que o céu é perto. Por isto, eu vim tranquilo para este papo fluir, falar de literatura como o preferir, e o que for de errado, a gente desconstruir. Parabéns a vocês dois, por favor, sigam em frente, dando amparo, voz e vez, de maneira consciente, porque quanto à audiência pode contar com a gente. Porra! É. Gratidão! Caramba, obrigado, Gratidão. Muito obrigado, não mereço, mas agradecemos, Nossa, né, Gil? Tá Estamos por Longeada merece aqui, muito porque Ferrez, vocês não se enganem. Aqui eu sei que vai ser o espaço de quem não tem voz ter ter voz. Aqui vai ser o espaço para denunciar quando um policial amarra uma pessoa na moto Nossa. e sai puxando. Aqui vai ser é, esse espaço. Vai, vai, tem que denunciar vai. e sem e sem fazer é, e sem fazer. É, como é aquela palavra? Demagogia. demagogia é, né? Sem fazer demagogia. É, sem só para ganhar raiva Sem só, só para é, ganhar é, audiência, é sabe? Para é. discutir, para mexer na ferida. Porque eu acho que o que falta é isso, Ferreira, também. A gente discutir, Yolanda, Verdade. Os assuntos como realmente eles são. Porque não é uma coisa de, de, de fora, não. É de dentro. É e de a gente precisa mudar é de, de dentro para fora. É viver daquela realidade de ver isso e admitir isso. É... É, tem uma coisa que a gente fala, desde 97 que a gente bate no pé, né, mano? Se a história é nossa, deixa que eu falo dela. Deixa que eu falo. A história não é minha? Por que eu não posso escrever minha história, falar da minha história, é cantar minha história? Por que, é que tem que ser o outro? Pela visão do outro. E o sabonete febo era usado para deixar as axilas menos fedidas. Não. O sabonete febo era usado porque meu pai gostava de usar febo. Meu pai também gostava febo. Então, usar não, não é? O ponto de vista é nosso. É Por nosso. que tem que ser escrito pelo opressor? A nossa história é, é o tempo todo, né, Dil? Pelo opressor, é sempre eles. É, infelizmente, nós só vemos o lado do opressor na rua e depois desse novo governo, nós vemos mais ainda, né? A polícia batendo, a desigualdade, é foda. Temos que mudar. ou escrever a nossa própria história.